Esse exemplo diz o seguinte. Pesquisadores de mercado conduziram um estudo comparando os salários dos gerentes em uma grande loja de varejo nacional. Os pesquisadores obtiveram salários e dados demográficos para uma amostra aleatória de gerentes. Os pesquisadores calcularam o salário médio dos homens da amostra e o salário médio das mulheres da amostra. Eles querem testar se os gerentes que são homens possuem um salário médio mais alto do que gerentes que são mulheres. Suponha que todas as condições para a inferência foram atendidas. Qual dessas alternativas é o teste mais apropriado para a hipótese alternativa? Repare que elas estão falando sobre um teste T pareado e sobre um teste T de duas amostras. Aí, depois, elas falam sobre as hipóteses alternativas. Então, o que tal pausar esse vídeo e tentar descobrir isso sozinho ou sozinha? Vamos fazer isso juntos aqui agora? Primeiro, vamos pensar sobre a diferença entre um teste T pareado e um teste T de duas amostras. Em um teste T pareado, construímos hipóteses com um parâmetro para a nossa população em que geralmente será a diferença média. Vamos dizer, então, que temos aqui uma população em que estamos falando sobre uma situação pareada aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente queira saber se as pessoas correm mais rápido quando usam bermuda ou quando usam calça. Assim, para cada membro da população, você pode ver o que faria correr mais rápido. Se você realmente tivesse informações precisas, você poderia saber o quão rápido elas correram com calças e o quão rápido elas correram com bermudas. Aí, depois, você calcularia a diferença em toda a população. Aí, você poderia obter uma média significativa da diferença entre calças e bermudas. Claro, para estimar isso ou para fazer um teste de hipótese em torno disso, você pegaria uma amostra e aí você calcularia a média da amostra da diferença entre calças e bermudas. Aí, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, você construiria alguma hipótese nula, ou seja, que não há diferença, em que essa média é zero. E Aí, se a hipótese nula for verdadeira, isso realmente vai ser igual a zero. Mas qual é a probabilidade de obter esse resultado? Se a probabilidade for abaixo do seu nível de significância, você rejeitaria a hipótese nula e aí sugeriria a alternativa, em que talvez você diga, ei, talvez isso seja maior que zero. Mas, enfim, isso daqui é só para a gente conversar sobre esse tipo de teste T. Por outro lado, um teste T de duas amostras é onde você está pensando em duas populações diferentes. Por exemplo, você pode estar pensando sobre uma população de homens e sobre uma população de mulheres, e você quer comparar algo entre eles dois, como, por exemplo, o salário médio. Assim, você terá o salário médio para homens e você terá o salário médio para mulheres. Quando você for realizar o teste de hipóteses, você vai inventar algumas conclusões sobre a diferença média entre o salário médio dos homens e o salário médio das mulheres. Nesse teste, a nossa hipótese nula geralmente é a hipótese sem novidades. Então, nessa situação, nossa hipótese nula é que não há diferença entre essas médias. Já a nossa hipótese alternativa na situação que estamos observando, ou seja, de acordo com que os os pesquisadores querem testar, teremos que os gerentes que são homens têm um salário médio mais alto. Se eles apenas quisessem testar se os gerentes que são homens possuem um salário diferente, então nossa hipótese alternativa seria algo assim, onde a média dos homens menos a média das mulheres não é igual a zero. Mas eles não estão apenas testando para ver se as médias são diferentes, eles querem ver se os homens têm um salário médio mais alto. Então, em vez de ter um diferente de zero aqui, nós teremos um maior que zero aqui. Isso para a nossa hipótese alternativa. Sendo assim, qual é a alternativa correta? Bem, claramente estamos em uma situação de teste T de duas amostras e queremos colocar o maior que, e não o diferente. Então, essa aqui é a resposta correta, ou seja, a letra C. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui desse exemplo. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!